Olá tudo bem? Eu sou o William Silva hoje trazendo o tutorial da música Meu tributo do cantor Vitorino Silva Ok? Bom, música intermediário para avançado tá tem bastante acorde aí tá em mi bemol não vai ter como facilitar, tá bom então assim o iniciante ele pode assistir claro né para tentar pegar alguma coisa mas tem muita coisa aqui para pegar, beleza é, cifra na descrição do vídeo não esquece de baixar, tá bom? E também não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal para receber as notificações do canal, ok? Eu gostaria de dedicar também esse tutorial ao meu, meu amigo, né? o irmão Odair, tá? Ele é lá da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, de Vila em né? ok? Na Zona Leste de São Paulo. É, esse irmão é muito importante para mim, né? a gente se conhece há um tempo já, tá? uns 10, 12 anos aí. É, e ele passou recentemente, aí semana passada ele teve alta do hospital, ele estava com Covid, e aí ele já não é mais um garoto, né, então é uma situação aí muito complexa aí, mas Deus abençoou ele e restituiu a saúde dele, ele está de alta, tá, por que o irmão Odair? Porque é, sempre que eu vejo ele e que eu tive com ele, ele sempre cantou esse louvor, sabe, e esse louvor, me lembra literalmente ele, tá bom? Então já toquei no teclado pra ele cantar esse louvor. É, então é muito especial pra mim. E aí eu decidi fazer então também, aí, homenagear o meu irmão aí que, pra glória de Deus, tá curado, tá em casa, né? Recuperou do Covid e em breve vai estar tá aí louvando nas igrejas aí um homem de Deus que canta muito, tá bom? Então, irmão Odair, glória a Deus pela tua vida, hein? Amém? E agora vamos pro tutorial então, beleza? Bom, vamos começar pela introdução, né? Mi bemol, Si bemol com baixo em Ré, ok? Depois vem Si bemol menor com baixo em Ré bemol. Aí vai vir Dó maior, tá? Ré menor, Dó com Mi. Aí agora vem Fá menor, tá? Tá? Mi com quinta aumentada Lá bemol com baixo em Mi bemol E depois Lá bemol com Si bemol Tá? E aí finaliza aqui num Lá bemol com Dó Si bemol com Ré Ok? Vou passar de novo aqui tá, Os acordes, apesar que tá aí na tela, né? Mi bemol Beleza? Si bemol com baixo em Ré. Tá? Agora, Si bemol menor com baixo em Ré bemol. Dó maior. Ré menor. Dó com Mi. Fá menor. Mi com quinta aumentada. Lá bemol com baixo em mi bemol e depois vem lá bemol com baixo em si bemol tá aí para finalizar lá bemol com dó si bemol com ré ok esses são os acordes da introdução né vamos pegar agora aqui o piano da introdução vamos lá você vai fazer o baixo aqui oitavado tá e aí, você vai vir essa ideia aqui, ó. Deixa eu pegar uma oitava para baixo, para a gente poder é, não ficar tão agudo, né, ó. É isso aqui, ó. Então, ó. Faz o Mi bemol. Si, Si bemol. Aí faz, ó. Cai no Mi bemol, tá? De novo, ó. A gente vai pro próximo acorde agora, baixo em Ré, ó. Si bemol com baixo em Ré. Aí vai fazer uma frase parecida, ó. Ok. Vai descer aqui mais meio tom, tá? Vai ser aí o si bemol menor com baixo em Ré bemol, né? Tá, ó. Então, a mão direita é basicamente isso, ó. Tá vendo Ré Ré bemol tá vendo aí por último faz ok vamos juntar tudo então aqui ó de novo ó. beleza cai meio ok agora no dó vai fazer aqui ó beleza ó. aí vai fazer aqui ó no ré menor vai ser no dó com Mi aqui tá vou fazer uma vez aqui direto para você ver como é que vai ficar ok vai para a segunda parte da introdução, tá? Fá. Aí você vai fazer aqui, ó. Beleza? Então, ó. Vai cair aqui pro mi, ó, pro mi com quinta aumentada, né? Vai cair aqui agora pro é, lá bemol com mi bemol. Tá, eu vou passar essa frase aqui que é muita coisa, né? <risos> Ó. do Mi bemol, ó. Vai fazer, tá, ó. De novo, ó. Aí vai vir aqui, ó. Si bemol aqui, Mi bemol aqui, tá? Pode ser aqui, ó. Ou aqui. Aí agora vai vir o Lá bemol com Dó, Si bemol com Ré, tá? Pode ser, é... ok? Isso aí, a introdução aqui já deu um trabalhinho, né? Na primeira parte que ele canta, tá? É basicamente a mesma ideia até chegar no Mi bemol, mas aí, para você não ficar fazendo esse monte de dedilhado da introdução na parte que canta, já vou entrar com os acordes, tá? Vai ser Mi bemol, tá? É, quero, beleza? Deixa eu pegar mais aberto aqui, Mi bemol. Agradecer, mi, é, Si bemol com Ré. Por tudo que... Aí vai vir agora, é, Si bemol menor com baixo em Ré bemol. Dó, Fizeste a minha aí Ré menor, Dó com mi Até aqui. Então ó, Mi bemol Si bemol com Ré Si bemol menor com Ré bemol Dó Ré menor Dó com Mi né? dei uma erradinha aqui, tá? É, vou cantar em cima, tá? É um pouco alta, mas vamos, vamos tentar Quero É quero, não é como, né? Como Agradecer Fizesse. Beleza? É aqui, tá? Como a música é bem complexa, eu não vou voltar de novo, tá? Vou fazer mais uma vez, ó. É como agradecer a tá, um Mi bemol, Si bemol com Ré, tá, Mi bemol, como agradecer por tudo que fizeste. De a Mi, beleza? Fá menor Tá? É, eu usei essa abertura aqui, tá? Ó, não, você pode usar aqui também ó. Não, Beleza? Mas vou fazer aqui Não Merecedor Ó, então Fá menor Mi com quinta aumentada Merecedor Ok? Depois vem Lá bemol com Mi bemol Tá? Mas provaste. Beleza? Aí agora vai vir lá bemol com sexta. Lá bemol menor com sexta. E agora meu microfone começou a falhar. Lá bemol. <risos> Olha a frequência fugindo. Lá bemol. Bemol. Bemol. É, eu acho que só falo bemol aqui da pau. Lá bemol com sexta. É, cadê? Até me perdi. Não merecedor Mas provaste Agora vai vir o Lá bemol com sexta. Menor, né? O seu amor sem fim Tá vendo? Beleza, vamos lá Mi bemol, tá? As vozes é, Si bemol com baixo em ré de milhões de anjos Dó menor Dó menor com baixo em Si bemol Não expressam amém Isso aqui é um Lá menor Com sétima e quinta bemol Ok? Gratidão, Lá bemol menor com sexta Aí depois vem Mi bemol Tudo que sou. Si bemol com Ré e o que almejo ser Dó, Ré menor, Dó com Mi, Fá menor, é, eu devo a Ti, né? Aí vai vir o... Eu devo a Ti, tá? Então, ó, tudo que sou e o que almejo ser Menor beleza, até aqui, tá. Eu vou tocar de novo, tá. É... só que assim, vocês me desculpem, não dá pra tocar tudo com acorde Tríade certinho, porque senão vai ficar mais difícil ainda se eu não encadear. Tá, então dá pra vir até aqui, ó. Tá vendo, mas aí quando já chegar no si bemol menor com, com baixo em ré bemol, já vai complicar. Então eu vou abrindo os acordes e distribuindo. Vamos lá? Como agradecer por tudo que fizeste a mim, tão merecedor, mas provaste. O seu amor por mim, por mim, as vozes de milhões de anjos, não expressam a minha gratidão. Alto pra caramba. Tudo que sou e o que almejo ser. Beleza? Aí de novo aqui, na né? Lá bemol com si bemol Tá? Ufa, suei até aqui, hein? A parte do adeus Seja glória, beleza? Vamos lá Adeus Mi bemol Sol menor, seja glória Dó com sétimo Tá? Depois vem Fá menor Lá bemol menor com sexta depois Lá bemol com Si bemol. Tá? Até aqui. Vai ficar. Adeus. Seja glória. Adeus. Seja glória. Beleza? Até aqui, tá? Então, ó. Mi bemol. Sol menor. Dó com sétima. Fá menor. Lá bemol menor com sexta. Tá? tá? Depois vem lá bemol com si bemol. Agora vai vir sol, adeus. Não vou mais subir, não. Fiquei esperto. Dó menor, seja glória. Beleza? Por tudo. Fá com sétima, que fez. Por nós. É, si bemol. Depois lá bemol com si bemol. E si bemol. Beleza? Até aqui. Vamos lá? Adeus, Deus Seja a glória A Deus Seja a glória A Deus Seja a glória Por tudo que fez Por nós Beleza? Aí dá pra fazer acho que eu pus aí minhas histórias do YouTube tocando assim, né? Visualiza aí, hein? Ele faz Porto, Cadê a Deus? Seja glória. Vai entrar aqui, ó. Então vamos voltar agora com seu sangue. Com seu sangue, Mi bemol. Sol menor, Sol menor né? Lá Mi Dó com sétima. Fá menor, seu poder, Transformou em Lá bemol menor com sexta. Si bemol é Lá bemol com Si bemol. Beleza? Sol. Adeus. Seja glória. Sol, depois vem Dó menor e Fá com sete, tá? Aí vai vir o um para sempre, vai ser o seguinte, vai ser Mi bemol com Si bemol para sempre. Então, ó, Esse Si bemol é essa pintura, ó. ó. Mi bemol com Si bemol e Si bemol, tá? Para sempre. Amém. Ok? Até aqui. Vou fazer o adeus. Seja a glória todinha aí, vamos embora. Adeus, Só segurando o acorde. Seja a glória, a Deus Seja a glória, a Deus sol, né? Seja a glória por você pode vir no E lavou-me Seu poder Transformou-me A Deus Seja agora Para sempre Amém Ok, é um negócio feio, hein? Agora vai vir aquela parte do quero viver, tá? Antes da gente continuar no tutorial, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o meu curso, tá? Então você pode acessar aqui o curso de teclado online oficial.com para estar tá conhecendo aqui o meu curso, ok? É, ele vai do zero ao avançado, tá bom? E aqui, ó, vocês podem ter uma ideia aqui, tá? Do conteúdo que tem nesse curso, ok? Então, vou passar aqui para vocês, são mais de 150 aulas, tá? É, mais os bônus, né? temos aqui muitos bônus, certificado de conclusão ok? tudo isso tá pagando um valor único, ok? então se você clicar aqui em fazer minha inscrição você vai ver aqui o valor do curso, ok? e aqui tá o valor total e você pode parcelar ele em até 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? Eu também quero acessar aqui o curso rapidinho para te mostrar, ok? A área do aluno, tá bom? Então, ó, essa é a área do aluno, tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia de quantas aulas tem dentro do curso, todo esse conteúdo vai ficar disponível para você por tempo ilimitado, tá bom? Além disso, você vai ter o suporte comigo nos grupos do WhatsApp VIPs, ok? Então, não perca tempo, tá? Entre aí no site que tá na descrição do vídeo e clique em Quero me matricular ou fazer minha inscrição, tá bom? E vem ser meu aluno dentro do curso de teclado online. Vamos voltar pro tutorial então. Aí aqui eu dei uma raladinha, né? Quero viver. Ok? Até aqui. Então, ele faz o quero viver, né? Aí tem essa frase aqui, ó, junto com a metaleira, ó. Para ti, sua vontade obedecer. Ok? Vamos pegar essa parte. Então, sol, quero viver, tá? Ó, rítmica pesada, hein? Beleza? Vai, vai acostumando com esse conceito de Tatá, tutu, totó to". Aí, ó Fez aqui, ó pa, pa". Viu aí? Aí vai fazer, ó tata, tata, tata, tata, tata". De novo, ó tata, tata, tata, tata, tata, tata". Beleza? É isso aqui que rola junto com a metaleira ó. Quero viver Para ti Vamos de novo, ó, devagarzinho, ó. Duas vezes isso, ó. Pesado, hein? Aí de novo. Tá? Beleza? Então, quero viver para ti. Tua vontade. Dó menor. Aí, eu tô fazendo aqui, né, ó, tá? Você pode fazer aqui, você pode fazer aqui. Tá? Tanto faz, vai ser. Dó menor, eu fiz com sétima logo. Tá? Depois, Dó menor, major, 7, que é Dó menor com sétima maior. Depois, Dó menor com sétima de novo. E depois, Lá menor com sétima e quinta bem Tá? Então, ó, quero viver... Vai pular bemol e se si, aplausos, beleza? Dó menor receber, beleza? Agora vai ficar top, vai ser isso. No é... Calvário me glória Vamos lá, esse no Calvário é o seguinte, ó, faz Aqui, Pega né? tá, um pouco mais agudo. É que eu não quero pegar agudo, né? Quero fazer aqui para ficar bem visível. no Dó menor. Si bemol. tal, Lá bemol. Fá. É, mi bemol com baixo em sol. Tá? Até aqui. Então é. no Agora vai ser o seguinte, tá? É um Fá com sétima e décima primeira aumentada. Ok? É isso aqui, tá? É, imagina aqui, ó, que é um Mi bemol e você aumentou a quinta dele aqui, tá vendo? Só que isso aqui é com baixo em Fá. Beleza? Então, ó, Mi E depois, Fá Mi, gloriar aí, Lá bemol com um baixinho em Si bemol, beleza? Daqui a gente vai por seu sangue, tá bom? Com seu sangue. Agora vai ser: é, ele vai cantar uma parte em inglês, mas eu não fiz a parte em inglês, tá? A cifra tá toda em português, né? Imagino que nem todo mundo queira cantar a parte em inglês, tá? É, ele vai, vai voltar, né? No Calvário. o seu sangue igual que eu expliquei para trás aí com seu sangue vamos seguir lavou o seu poder transformou-me Deus seja glória para sempre amém aí, você pode fazer uma preparação para voltar, né, aí ele ia cantar, né, to God, to the glory eu não sei nem como é que canta a parte em inglês mas eu fiz em português, tá, aí ele volta, Deus seja glória vou seguir adeus seja glória adeus seja glória por ti. Seu poder transformou me a Deus seja glória para sempre Amém. Aí vem pro quero viver quero viver que vem aqui a subida de tom ó. No calvário vai ser igual No calvário De Glória Tá vendo aqui? Daqui do gloriar que tá igual ao anterior Vai subir meio tom Vai ser Lá com Si tá? Então ó No calvário E o meio tom, tá? Lá com um, Si Deixa eu respirar, hein? Agora vai ser Mi maior Com seu sangue Mi maior Sol sustenido menor Lá, vou, Mi Dó sustenido com sétima, tá? Beleza? Então, ó Com seu sangue Lá, vou Mi Beleza? Então Sol sustenido menor. Dó sustenido com sétima. Ok? Seu poder. Fá sustenido menor. Lá menor com sexta. Lá com si. Até aqui. Com seu sangue lavou. -me. Beleza? Seu poder levantou Mi. Ok? Vamos lá que a gente está caminhando para o final. Sol sustenido maior. Adeus, seja glória. Dó sustenido menor. Depois vai para Lá sustenido diminuto. Tá? Aí o para sempre vai ser. Mi com baixo em Si. Para sempre Si. Amém. Aí depois vai entrar aqui um lastro de um tudo. Aí repete. Mico baixo em si para sempre. Si. A, amém. Tá? Então vou fazer essa parte toda. Com o seu sangue. Lavou. Me. Beleza? Seu poder. Levantou-me a Deus Seja a glória para sempre Amém Para sempre Não dá pra eu vir tocando a música toda, ou dá, não, não dá, vai ficar muito longo, é, mas assim, lembrem que todos, toda essa cifra aqui tá na descrição do vídeo pra vocês baixarem, tá, e lembre também, gente, o nível desse tutorial, tá, ele é intermediário pra avançado, então assim, não é qualquer pessoa, vocês podem ver que eu toquei os acordes aqui, ó, eu tava até aqui tocando e pensando, olha o meu Dó sustenido com sétima. como é que eu fiz, tá vendo? Então, é, eu poderia fazer ele aqui, não poderia mas aqui o som fica mais interessante. Então, isso aqui são aberturas e encadeamentos que eu uso. Ó. Quero, como, né? Quero tá difícil, hein? Como agradecer. Tá vendo ó, como é que eu toco? Ó? Merecedor. Mas provaste o seu amor por mim. Vocês estão vendo como é que eu toquei? Então, assim, as mãos, elas são todas é, trabalhando um encadeamento para eu não ter que ficar tocando com saltos, entendeu? Inclusive, essa aqui é uma matéria que eu bato muito forte dentro do curso, que é para os alunos dominar isso, justamente por causa desse tipo de música, que vai pedir que você troque de acordes rápido, acordes até complexos, né? Progressões complexas De forma ágil Sem você ficar fazendo saltos Porque eu tocando isso aqui, fazendo saltos Eu ia ralar, entendeu? Como agradecer Olha isso eu, Por tudo que Fizeste a mim Tá vendo? Olha como é que complica mais Merecedor Mais provaste o seu amor... Nem sei fazer esse acorde aqui, sabe? Sem fim, olha a abertura que ia dar, tá vendo? Então, para você evitar esse tipo de situação, você tem que estudar encadeamento, tá? É isso aí, pessoal, tá bom? Eu espero que tenha ajudado, tá? É, não esquece de deixar o seu like, também fica o meu convite, tá? para você, além de ser meu aluno, e também participar aí do nosso grupo aí no Facebook, tá? Tecladistas Online, ok? Descrição aí no vídeo, tá bom gente? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, em nome de Jesus e até o nosso próximo tutorial, tá? Tchau!